gravando hã? <risos> valeu olha o Léo Bola Eu conheço desde molecote gente boa sacana a gente parou aqui pra botar um cal de cana Vamos para a pause. Ontem eu estava lendo um artigo sobre gasolinas, um artigo até do site da Petrobras, falando a diferença de gasolina comum, aditivada e a POWER, o Pódio. para resumir. Seguinte, gasolina comum, ela tem uma baixa octanagem, é misturada com álcool anídrico. álcool anidrico, o álcool anidrico ele não leva água, entendam isso? pode conter algumas impurezas. Já o a gasolina aditivada, ela contém alguns alguns detergentes para realizar a limpeza dos componentes, quando a gasolina passa. A octanagem é a mesma e a power o, o pódio o prêmio, essa mascarinha, ela tem uma octanagem maior. Em resumo é isso. o retado, Isso aí, muito bem. Parabéns, parabéns. Isso é retado. Então assim, sempre que possível você puder utilizar uma aditivada para fazer uma limpezinha. Ótimo. Beleza. A grana tá curta, usa normal, comum. Não faz mal. Agora essas gasolinas de, de alta octanagem só fazem diferença em moto grande, de alto desempenho e tudo mais. Moto pequena, 150, que não, não sente diferença com esse tipo de combustível, então não vale nem a pena. Você fica na ativada mesmo. Se você sentir, sim, sentir alguma diferença, vai ser bem pouca. mais psicológico Ixi, tudo engarrafado nem queria bom, aqui já falei pra vocês a gente começa nessa faixa cá no cantinho vamos tentar passar? vamos depois a gente corta Para a faixa 2. ou é um não sei. Bom, acompanhe. Vem para cá. Opa. Opa, opa. Vai ter que ir mais um pouquinho pro canto. A faixa é essa. É mesmo, nego. E você para ainda é bonito. Porra. Opa! Sempre tem, né? Mas isso não, rapaz. Nessas horas que eu agradeço por ter um escape mais, mais barulhento. Opa, opa, devagar, jovem. Você é visto. Esse, esse, esse cara transformador já me conhece, De todo dia eu passar aqui. Ele vai marcar minha cara agora, <risos> depois desse escapamento. Estamos chegando. Oh Renia, era a testa! Oh, coitada! Chegamos! Por aqui! Chegamos, galerinha, e até o próximo vídeo Vai na saída Tchau, tchau